Quem não me conhece está aqui pela primeira vez hoje Eu sou Master Coach, Analista Comportamental e Terapeuta E trabalho com Florescimento Feminino e Treinamento Comportamental E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a prosperidade A Karina, a Karina está falando tá aqui pela primeira vez hoje Obrigada Karina, seja muito bem-vinda, viu? Boa noite Pessoal, eu vou dar início ao conteúdo hoje dessa live e o pessoal que está chegando aí vai me dando um oi, vai colocando de onde que está falando comigo, qual estado, qual cidade que tá falando comigo E quando a gente fala em uma vida próspera, a gente logo já pensa em dinheiro, em condição financeira de dinheiro Simplesmente a bens materiais, a gente foca sempre nesse, nessa questão de prosperidade que está ligada à, à, à questão financeira, que é o nosso dinheiro e a nossa prosperidade de bens materiais. Mas é tudo na nossa vida, é um conjunto, é um sistema. E se as nossas outras áreas da vida também não vão bem, também não vão próspera, como nossas, os nossos relacionamentos afetivos, nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento profissional, consequentemente, a área financeira da nossa vida também não vai estar bem. Porque a, a nossa área financeira, ela é um complemento das outras áreas. Então, com certeza, nós precisamos estar equilibrada na prosperidade financeira de todas as áreas da nossa vida. E esse é um dos motivos que às vezes a gente não enxerga, a gente só fica focada na questão financeira, querendo que só a parte financeira flua. E nem sempre é assim que funciona. A gente quando começa a entender, começa a se autoconhecer, descobrir... Quais são as forças interiores, quais são as questões interiores que não estão dando certo na nossa vida? Consequentemente, todas as outras áreas vão fluir bem Se nós não estamos bem no relacionamento, ou seja, não temos uma relação próspera afetiva E não temos uma relação próspera familiar ou profissional Consequentemente, nós não estaremos felizes também no, no restante da nossa vida E aí a prosperidade financeira também não flui, né? Vocês concordam comigo? que não, não vai fluir, se não tiver bem, não vai fluir, né? Então, a prosperidade material, ela é uma consequência da qualidade das outras áreas da nossa vida. As outras áreas estando próspera, consequentemente, vai estar tá próspera também a nossa área financeira. Quem concorda, coloca eu para mim aí. Vocês, que quando eu fui picada pelo bichinho do autoconhecimento, que intuitivamente eu consegui, a me descobrir, a aceitar a entender algumas coisas que vinham acontecendo na minha vida, principalmente durante toda a minha trajetória. Poucos aqui é, estão pela primeira vez, mas para quem não sabe, eu venho de, de, de duas separações, passei por duas separações na minha vida e tudo isso fez com que eu buscasse o meu autoconhecimento. E a partir do momento que eu comecei a entender algumas questões que não davam certo na minha vida, ou seja, que algumas questões não eram prósperas, principalmente na questão afetiva, eu fui descobrindo que as outras também não estavam prósperas. E fui fazendo uma autoanálise e fui tentando entender tudo isso, né? E é claro que a gente não precisa ser próspero e feliz todos os dias da nossa vida. Consequentemente, nós vamos estar alguns dias mais tristes, com mais problemas, porque os problemas existem, eles estão aí, né? eles estão na nossa vida. Só que a gente tem que estar tá forte para poder superá-los e para entendê-los o porquê que eles estão na nossa vida, né? e um conceito de prosperidade que fica muito claro para mim. E acredito que vocês vão compreender melhor o que eu estou querendo explicar. É que a prosperidade, ela vem através de um fluxo. Tudo na nossa vida é um fluxo, né? Nós temos, nós vivemos num sistema. Nosso corpo é um sistema, né, que forma a nossa pessoa. As pessoas formam uma família, formam um bairro, o bairro forma uma cidade, a cidade forma um estado e assim sucessivamente. Então a gente vive num sistema, né? E a partir do momento que a gente pensa no fluxo, e ele tem que estar fluindo bem, então é onde a gente tem que entender o porquê que a prosperidade tem que estar alinhada em todas as áreas da nossa vida, né? Uma outra grande questão que nós costumamos é impedir, interromper esses fluxos, são porque a gente costuma acumular coisas na nossa vida. Além de coisas, a gente acumula muitos sentimentos, muitos sentimentos ruins, Muitos pensamentos negativos que nos trazem esses sentimentos e nos deixam nessa situação. Principalmente no momento que nós estamos passando agora, né? Uma situação é, diferente mundialmente, onde está deixando as pessoas psiquicamente é, totalmente transtornadas, desequilibradas e não estão conseguindo compreender e nem muito menos como lidar com toda essa situação, com esse novo esse novo momento que a gente está passando e como vai ser daqui para frente ou assim que tudo isso acabar, que com certeza nós vamos sair muito diferente do que nós, nós entramos. Então, quando nós acumulamos esse, esse monte de sentimentos, que eu costumo dizer que são entulhos que a gente joga na nossa vida, coloca, que é, ficam encalacrados na gente, né, assim, uma, aquela coisa que, que a gente não consegue entender o porquê que tudo acontece, o porquê que tudo dá errado, o porquê que nada dá certo, o porquê que meus relacionamentos não fluem, por que, que meu trabalho não flui? Por que, que o relacionamento com a família não vai bem? E aí a gente fica nesse conflito, né? gerando tantas questões e tantas perguntas que não nos levam a lugar nenhum. Só nos deixam cada vez mais paralisados, porque a gente acumula e fica acumulando isso durante toda a nossa vida. Né? E, inclusive, um dos maiores motivos que acabam deixando a gente nessa situação é porque a gente perde a fé. E aqui eu não estou falando na fé só religiosa, independente da sua religião, se você frequenta uma igreja, se você não frequenta, é, o Deus é, o, é, é um só para todos, a gente perde a fé na nossa vida, na nossa essência, quem realmente nós somos, nós passamos a desacreditar em nós mesmas, e achamos que nunca somos capazes de realizar o que a gente tem para realizar, para pôr no papel apenas o que a gente sonha, e não ir lá e realmente praticar, e não realmente concluir, realmente ter um primeiro passo e conseguir dizer, eu sou capaz, eu consigo. Então, a gente fica acumulando esses sentimentos e não consegue dar o primeiro passo. Justamente porque a gente deixa de acreditar em nós mesmos. E o que eu queria deixar bem... É, Reforçado aqui para vocês o quanto é importante a gente prestar atenção no que a gente acredita. Porque tudo que aquilo, aquilo que a gente acredita é o que a gente vive. A partir do momento que a gente cria uma realidade para a gente, é exatamente isso que a gente vai viver. E costumamos, por muitas vezes, praticamente em quase todas as situações da nossa vida, terceirizar a responsabilidade da nossa vida. Nós responsabilizamos os, as coisas que não dão certo, os erros, as nossas atitudes, sempre alguém e não a nós mesmas. Mas nós mesmas somos responsáveis por acreditar, por agir, por falar, por pensar. Nós temos o livre abrito de fazer escolhas. Então depende tudo de nós mesmas, apenas de nós mesmas. Né? Nós precisamos prestar atenção no que é que a gente está acreditando. O que é, quais são as histórias que eu conto para mim? Quais as histórias que eu saboto os meus sonhos, os meus projetos? E isso é uma questão cultural, isso é uma questão de criação, de educação, da sociedade que a gente vive. Mas nós precisamos aprender a nos amar, a nos conhecer melhor. Né? Tudo isso envolve a nossa autoestima. A partir do momento que fere a nossa autoestima, que a gente não consegue dar sequência nos projetos, nos objetivos da nossa vida, nós deixamos de ser nós, deixamos de ser quem nós realmente queremos ser, quem realmente eu quero ser. Eu não tenho que ser o que o outro quer que eu seja, eu não tenho que fazer o que o outro me diz que eu tinha que fazer, o que a sociedade me diz, o que a sociedade impôs para mim. Os padrões, eu tenho que ser eu, o que eu realmente sou, o que eu gosto Então se eu não me conhecer, se eu não tiver bem-estar, se eu não tiver uma autoestima Eu não me amar, eu não vou conseguir realizar Então eu vou estar sempre me dando desculpa, contando historinhas E terceirizando a culpa para uma outra pessoa, né? Então é importante que a gente reflita sobre essa questão De quais são as histórias que eu conto para mim que eu conto para mim que eu não consigo, que eu não sou capaz, que eu não consigo sair de um relacionamento porque eu não tenho uma estabilidade financeira, ou porque eu não fiz uma faculdade, ou porque eu não estudei, ou porque agora tem a pandemia e a situação está mais difícil. Então, se eu fico contando histórias, eu fico nesse ciclo, não saio do ciclo que eu acredito, ou que as pessoas fizeram com que eu acreditasse. Então, vai muito além a prosperidade de bens materiais e de dinheiro. Claro que isso tudo é uma consequência. Porém, você estando próspera nas outras áreas da sua vida, consequentemente, você vai estar próspera na questão financeira. E não é a quantidade de dinheiro, é a qualidade como ele vem para a sua vida. Né? A dificuldade que a gente tem é de sair desse emaranhado, de sensações de... de de se maltratar e de não se cuidar, de não se amar, é, não apenas pelo, pela dificuldade de fazer um esforço da gente sair das situações e de se auto-assumir, mas sim é, pelo desânimo que acaba abatendo a gente, a gente coloca esses pensamentos de que é difícil, não vou conseguir, é tudo muito difícil, a gente sempre coloca a dificuldade na frente, a gente foca no problema e não foca na solução. Então, não é o que aconteceu comigo, ou o que está acontecendo comigo, é o que eu vou fazer com isso. Como que eu posso transformar esse momento, essa situação, esse problema, essa questão que eu não consigo resolver, como que eu, da onde eu encontro forças dentro desse problema, dessa situação, para aí sim achar uma solução, né? e não ficar lamentando, reclamando do problema, porque ele vai existir, problemas sempre vão existir. Eles sempre vão estar na nossa vida, isso faz parte da nossa evolução, para que a gente cresça, para que a gente evolua, é preciso que eles existam, porque se fosse fácil, nós não estaríamos aqui, com, cer com certeza. Então, todo o nosso comportamento é gerado através de crenças, e a gente precisa eliminar essas crenças, entender de onde que vêm essas crenças, o porquê que essas crenças estão aqui, que elas existem. E claro que é um sistema de defesa, é um sistema do ser humano de defesa. Ter medo, ter medo do novo, medo de recomeçar, medo de tomar uma decisão, medo de tomar uma atitude. Isso é um sistema de defesa da gente. Só que a gente não pode deixar com que isso tome conta da nossa vida. E fiquemos paralisadas sem conseguir dar o passo, sem conseguir se enxergar. Parar de dar valor ao que o outro pensa, ao que o próximo pensa. Diz a meu respeito que o próximo quer que eu viva, o que o próximo quer que eu seja. E sim olhar para mim e ver o que realmente eu quero, quem realmente eu sou, viver a nossa vida. Né? E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque na última live a gente falou sobre autoestima. Então a autoestima está extremamente ligada a todo o nosso bem-estar, a toda a nossa prosperidade de vida, todas as áreas da nossa vida. E não é só a autoestima física, como eu já falei, é toda a autoestima, porque ela vem de dentro, não apenas a nossa aparência, claro que ela é importante, mas isso vem aqui de dentro, da nossa essência. Então, por que eu quis falar da prosperidade para vocês? Porque eu, hoje eu estou lançando o meu primeiro workshop online, 100% gratuito, para quem quiser aprender a se amar, a reconhecer verdadeiramente a sua essência e entender o que é realmente autoestima, como que funciona a autoestima, o quanto ela é importante na nossa vida para que traga o nosso bem-estar, para que a gente tenha uma vida próspera em todas as áreas. A autoestima está ligada com todos os nossos resultados, seja ele relacionamento afetivo, familiar, profissional. Então, a gente entendendo da onde vêm essas crenças, o porquê, com certeza a gente vai ter uma vida muito mais próspera aprendendo a se amar. E o que, que vai ter nesse workshop? Nesse workshop eu vou falar sobre os pilares da autoestima, sobre as crenças limitantes da autoestima, a importância da autoestima na nossa vida, o quanto ela é fundamental, quanto a autoestima influencia em todas as áreas da nossa vida, os impactos que ela causa, todos os impactos que em causa que causa a baixa autoestima e a autoestima, claro, lado positivo, na nossa vida e trazendo mais prosperidade, as origens de onde que vem algumas é, alguns comportamentos referente à autoestima, os sinais da baixa autoestima, como melhorar e vou Aplicar exercícios práticos nesse dia com vocês Então para que vocês garantam a vaga de vocês no nosso workshop 100% online, que vai ser agora no dia 15 de agosto Às 10 da manhã, das 10 às 13 horas É só vocês entrarem na minha bio Para entrar dentro do grupo do Telegram Que eu criei específico somente para esse pessoal que vai participar do workshop e garantir a sua vaga lá para participar comigo. Então não perca. Já garante sua vaga, entra lá no grupo do Telegram. Esse grupo vai ficar lá paradinho só para as pessoas que vão realmente participar no dia 15 do workshop. A gente não vai trocar nenhuma informação lá, e é apenas eu vou colocar informações para vocês, alguns vídeos, alguns áudios e realmente as informações sobre o workshop. Mas para poder participar do workshop, tem que estar lá no grupo do Telegram, tá bom? Então, quem quiser participar, já garante a sua vaga. É só entrar no link da bio e já garantir a sua vaga lá dentro do grupo também. E outra coisa, a partir de, dessa semana, eu estarei fazendo live às terças e quintas também, às oito e meia da noite, e vai permanecer as de domingo por enquanto. Então vai ficar terça, quinta e domingo às oito e meia, onde a gente já vai falando, introduzindo sobre os assuntos do workshop para a gente já estar tá bem, bem assertiva aí no que vai acontecer nesse, nesse workshop e já vocês irem se preparando e se aquecendo para chegar lá positiva, firme e forte, querendo se amar cada dia a mais. Tá bom? Quem vai estar tá comigo nesse workshop? Quem quer participar e não quer perder esse workshop? Coloca um eu aqui. Quem vai participar do workshop? Ai, ah, para quem quer esse workshop? O workshop é apenas para mulheres, tá? Não fiquem bravos nem chateados comigo, homens. Mas esse workshop vai ser aberto apenas para mulheres. Esse primeiro workshop... E para todas as mulheres que querem aprender a se amar, a se entender melhor, a conhecer a autoestima E ter mais prosperidade em todas as relações da sua vida, tá bom? Então quem quiser é só entrar lá no link da bio E já garantir sua vaga lá no grupo do Telegram, tá bom? Mais uma vez agradeço a companhia de vocês aqui neste domingo Gratidão por estarem aqui Desejo a todos uma semana abençoada, cheia de luz e muita paz para vocês, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, um beijo, fiquem com Deus!